Uma vez dobrado, tá? Dobrado aqui, tá bom? Ah, esse, estamos usando a soft, tá bom? Eu fiz a tarde ali um pro Stark, não sei se vocês viram o vídeo que eu gravei, dei o vestido. Veste muito bem essa roupa, bem, é básica, mas é ótima. Então, esse aqui é a ribana, uma vez dobrada, Tá? E aqui eu cortei um pedacinho de ribana de dois de largura, que é o que a gente vai passar aqui nas manguinhas aqui, na, na cava da manga e aqui embaixo. Tá bom? Então vamos lá. Vamos que vamos. Então, o soft tem avesso, né? Avesso direito, aqui avesso, aqui direito. Vamos pegar o nosso, a nossa ribana de dois centímetros aqui. Vocês podem fazer na overlock essa peça inteirinha, tá? Vocês podem pregar isso aqui na overlock, tá? Ó, Pode vir aqui, ó, e pregar na overlock. Ela vai ficar com um... Ela vai ficar mais maiorzinha aqui, esse punho, né? Vocês podem fazer assim, vai ficar bom também. Aqui também pode fazer assim, vai ficar maiorzinho o punho. Eu vou dobrar uma vez, duas vezes para dentro e vou embutir certinho aqui, tá? Mas vocês podem fazer dessa forma que eu falei para vocês, ó. Eu vou... Dobrei uma vez, outra vez e aqui eu vou fazer uma dobra aqui para aqui colocar a nossa peça ok vamos lá então fazer isso aqui tá A gente vai dando uma leve puxada A ribana que eu tô usando é a ribana Que ela tem bastante elasticidade, tá? Estão conseguindo ver bem aí? Assim. Me empresta minha tesoura ali, fazendo favor, Azar. Pode mandar vídeo. Pode. Aqui. Agora, a gente vai fazer desse outro lado aqui também, a mesma coisa. Automática e o de clientes também, Azef. Eu mandei esses dois aqui. Tem mais algum? Tem o de clientes. Ali, nesse. Aí mesmo tu vai achar o de clientes, vai pra baixo. Aí, ó. Não, cima aí, ó. Viu? Uhum. Vou mandar no Face também. No Face não. Não, não porque é só pros, pro pessoal do grupo. Estão conseguindo visualizar aí, gente? Eu tô, tô pedindo para o Azap colocar o link nos grupos, por isso que eu tô conversando aqui. Não tô falando sozinha, não, tá? A Márcia perguntou se assim não dá mais trabalho. Assim como, Márcia, assim como eu tô fazendo, assim dá um pouco mais de trabalho. Por isso que eu falei para vocês, na overlock é mais fácil. Na overlock, vocês fazem daquela forma que eu disse ali. Fica mais fácil se vocês forem fazer na overlock. Minha máquina loqueou. Então, na overlock, ela fica, ela é bem mais fácil, né? Assim, dá um pouco mais de trabalho, mas o acabamento fica mais bonitinho, né? Fica bonitinho por ela ficar fica mais bem feitinho, ó. Mas, se você quiser fazer na overlock, você vai fazer o quê? Você vai pegar, dobrar aqui e pregar aqui, né? Ela vai ficar com a ribana maiorzinha assim. Também dá para você fazer primeiro o pescoço e fazer a ribana em anel aqui. Eu acho que dá mais trabalho em anel. Eu acho que assim aberto fica mais fácil, tá bom? Então, aqui já fizemos. Agora, vamos fazer aqui embaixo. Como eu disse, se vocês quiserem fazer só isso aqui, costurar aqui, depois ou passar na overlock direto aqui, vocês podem fazer. Eu acho melhor fazer assim, dobradinha assim. Eu acho que fica mais bonitinho, dá um acabamento melhor, né? Mas para produção, vocês querem fazer na produção, rápido, para vender baratinho? Vocês, fazam, fazam, vocês façam na Tá bom? Qual Márcia que tá perguntando? Regina Rocha Rocha. Ah, Márcia Regina. Entendeu, Márcia? Ela falou, entendi. Então tá bom. Essa parte. Também, gente, tem os aparelhos A rede aqui de Brumenal deve saber Tem os aparelhos de passar friso Isso aqui vocês podem passar na galoneira Naqueles aparelhos de friso Aqui a gente chama aparelho de friso Isso vocês fazem sem peça, rapidinho Ou viés, viés também Bem isso Pode passar viés Pode passar viés. Pode passar viés, sim. Pode fazer uma sainha aqui, né? Se for para menina. Dá para fazer uma sainha, vai ficar super bonitinho. Não é porque é básico que não dá para enfeitar também, né, gente? Às vezes você tem um. Um pedacinho de tecido aí sobrando, dá pra colocar um viés aqui. Então, tá aqui, ó. Fizemos aqui e aqui em cima. Eu gosto, eu gosto de já passar um, uma costura aqui, ó, pra prender. Pra deixar assim, pra hora de eu pregar o degote, né? Decote, eu chamo de degote, já me chamaram a atenção por causa disso. Perdido. Não não perdeu, tá? Que ainda, Rosana. Aqui, ó, Rosana, o que que eu fiz? Esse é o um molde, Rosana, ó. Um molde bem basiquinho que tem na internet, a Marli pediu pra gente fazer, tá? Tô explicando pra Rosana que ela chegou agora. Então, eu fiz, peguei o um molde e passei a ribana aqui e aqui. E aqui embaixo, foi isso que eu fiz Viu, Ana? Como que eu passei a ribana? Vocês podem passar na overlock Como eu expliquei Pega aqui E passa já direto na overlock aqui Tanto aqui como aqui em cima Eu dobrei uma vez para dentro Como eu sempre faço Uma vez para dentro, outra vez para dentro E dobrei assim, abracei aqui A nossa peça e vim passando Foi isso que eu fiz até agora Voltou, gente? Voltou? Voltou? Tava ligando para mim. Fica bom para o grande, né? Fica bonito para os grandes, para o pequeno. Eu fiz para o Stark, ele ficou... Vestiu bem, eu, eu nunca tinha feito basiquinho assim. A, a que pediu e a gente resolveu fazer. Então, ficou assim, ó. Aí eu passei um arremate aqui, ó, só para segurar. Antes de eu passar, antes de eu colocar a golinha, tá? Ó, agora eu vou pegar a golinha, tá? Vocês já podem... Caiu? Não, não. Vocês já podem, se quiserem, fechar aqui e pregar a golinha em anel, né? Eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de pegar a gola, né? Porque daí dá um... eu consigo regular o tamanho, se isso... Se a nossa ribana ela puxa muito eu consigo deixar sobrar Se ela não puxa muito eu deixo ela mais, mais largo aqui Então eu gosto de pregar ela em aberto, tá? Mas vocês podem pregar em anel, ó Eu dobrei aqui, vou colocar a ribana aqui E agora eu vou pregar a nossa peça aqui, ó Deu para entender, gente? Eu tô fazendo devagar, porque eu tô esperando o retorno do, do Azaf e ele me, me dizendo ali a, as perguntas que vocês estão fazendo, tá? Por isso que eu tô fazendo, parando. Então, agora a gente vai pregar aqui. Eu também... Ó, eu vou dando uma leve puxada aqui na ribana e vou levando aqui, ó. Chegou aqui, ó. Chegou aqui, nessa parte aqui, eu coloco as duas, as duas, a cava da manga aqui, eu coloco certinho aqui, uma na outra, ó, junto uma na outra. Por isso que eu já prendo ali, entenderam? E agora eu sigo. Ah, perguntou se dá pra botar botão. Dá pra pôr botão sim na frente, a ao Daniele. invés de fechar. Daniela. Daniele, dá para pôr? Dá para pôr o botão, sim. Ah, só que quando você coloca o botão, você corta um filete a mais, tá? Um filete aqui para você colocar aqui na frente para dar acabamento, tá bom? Eu já vou te explicar como que tu faz. Olha o tanto de ribana que vai sobrar. Porque essa minha ribana, ela é aquela que estica bastante, ó Ó, sobrou bastante Aqui, Daniele, é Daniele que perguntou? Sim Aqui, Daniele, ó, se você for fazer com, com o botão Você vai ter que cortar um filete aqui, ó para colocar aqui na frente, Tá? daí você fazer que nem a camisa social, que nem a jaqueta, que daí você vai pegar o filete. Quando você for colocar essa ribana aqui, você tem que dobrar o filete pra cima. Mesma coisa aqui, abraçar o filete aqui embaixo pra dar o um acabamento legal, tá bom? Ó, então ficou assim. Agora, gente, eu vou, por isso que eu tinha colocado o celular ali, porque eu vou vir aqui na overlock pra gente fazer isso aqui na overlock, tá? Pra gente dar esse acabamento aqui na overlock, tá bom? Já volto. Vou colocar vocês aqui também. E a Marcia falou, cheira, meu cachorrinho tinha uma roupinha dessa aqui. Ó, né? não deu. Não deu pra mim virar. Não deu pra mim virar. O YouTube não deixou virar. Vai ter que ficar assim mesmo. Vocês vão ter... Cheira, meu cachorrinho tinha uma roupinha dessa. Eu comprei até ter que tirar o monto. Você não comprei, não tinha o molde. Obrigado. Ai, que bom. E a... Queixinha... É só um pouquinho, tá? Não, deixa eu me falar com você. Tem que arrumar o áudio do meu computador para mim fazer esses, essas lives na, na câmera, né? Voltei, entendeu? Ficou bom? Voltei, gente Não adoro, não deu pra mostrar o veloque Eu tinha Tinha intenção de mostrar eu fazendo no veloque Mas não deu Assim Então, que gola com gola aqui, ó Costura com costura Até aqui embaixo Até, até aqui embaixo E depois girar as pernas Que o cachorrinho não gosta É, os cachorros grandes Geralmente não gostam de pijama Não tem jeito Os grandes não gostam de pijama ah, Tem bastante Dono que acha bonitinho E daí acaba comprando E depois não gosta Cachorro se ele não é acostumado com roupa Não começa com pijama Pelo amor de Deus, começa com a roupinha Simples assim ou com capinha mas não começa com pijama, porque o pijama, ele é para cachorro que já é acostumado, como a minha Sofia. A minha Sofia já é acostumada com roupa. Então, se, ela, se eu colocar um pijama nela, confortável, claro, ela vai ficar com pijama, vai gostar do pijama. Agora, se eu colocar um pijama na Akira, que não gosta de roupa, só quando tá com muito frio ela usa uma roupa básica. Se eu colocar um pijama nela, ela vai odiar. Então, aqui, gente, ó, a gente vai passar uma costura aqui no meio, tá? Pra gente finalizar a nossa peça. Ó, passamos uma costura aqui no meio. Vamos no overlock de novo, pra gente finalizar aqui, passar um arremate, né? Passar, um, finalizar com o um overlock aqui, para daí já tá pronto... A nossa peça. Já voltamos. É, eu vou desistar aqui do... Hum? Eu vou desistir pra boa ali. Tá bom, Dalva Vai, que bom. Bom é que não caiu, né? Se aqui a gente não cai, a gente vai começar a fazer live aqui no YouTube, né? que lá no Face tá caindo muito as nossas lives. Então, aqui, ó. Tá pronta a nossa peça. A gente vai virar no direito. Ficou assim, ó.